olá preparada para mais um trabalho né e essa blusa aqui é criação da minha irmã quer dizer é exclusiva realmente é exclusiva ninguém tem só ela <risos> agora a gente vai ter né <risos> então é o seguinte eu vou deixar tá algumas opções de linhas que vocês podem estar utilizando para fazer ok e bom eu vou explicar para vocês é o múltiplo né do ponto se vocês quiserem diminuir ou aumentar tá bom então fica a critério de cada um usar a linha né com agulha mais fina e uma linha mais fina e, e tal ok e mas se alguém quiser fazer do tamanho g ou para maior tá vocês pode estar usando, utilizando, né? A linha que eu vou passar aí para vocês, ok? É algumas, eu não conheço, eu tive que procurar na net, ver e tudo mais, então eu só peguei algumas, só para vocês terem base, ok? Então é o seguinte: muita gente me pergunta, ah, mas é, eu não tenho essa linha, como eu, como, aonde comprar, como eu vou comprar e tal, né? Bom, realmente é meio complicado porque essas linhas aqui é do japão é onde eu moro tá olha só médio em japão então não tem como vocês comprarem porque porque essas linhas aqui normalmente é de coleção né coleção por exemplo primavera verão né e tem as lãzinha outono inverno e assim por diante você só encontra naquele naquela época depois tem aquele lote acabou acabou né aí chega no próximo ano é outra coleção tá e essa daqui né a minha irmã comprou dela abóbora e só tinha aquele e foi os únicos os únicos que tinha lá um pacote só ela comprou esse daqui é a mesma coisa só tinha esse um pacote só e acabou né então não tem como vocês comprarem nem pela internet tá então aqui é o seguinte é vou falar sobre a linha primeiro tá bom ela tem 40 gramas 120 metros tá agulha compatível que é o principal Tá que vocês têm que olhar sempre a agulha, não importa a linha se ela é algodão, se ela é lança, se ela é linha, não importa, o importante é aqui: é a agulha, então, essa agulha aqui, número 5, tá, é essa daqui de 3 milímetros, ok? E a número 6 é 3,5 milímetros, então é exatamente da mesma espessura que a duna tá. Então, vocês podem estar usando a Duna, ok? E eu vou deixar algumas sugestões aí. Aí vocês analisam, ver porque tem regiões do Brasil que tem uma linha, mas não tem a outra, e assim por diante, né? Então fica bem complicado, tá? Então, por isso mesmo que eu escolhi algumas. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei. A maioria não usei. A única que eu usei aí, eu acho que foi a Anne. De resto, eu não usei nenhuma. <risos> Nenhuma, porque não é da minha época, ok? Então é isso. Então eu vou fazer, logicamente, que em partes, eu, porque eu vou fazer carreira por carreira, tá? E aí eu passo também as dicas. Bom, vocês estão vendo aqui os marcadores. Depois, na hora que eu estiver fazendo, chegando nessas partes aqui que tem os marcadores, eu vou estar tá explicando para vocês o que é, tá? Eu deixei marcado aqui para mim não esquecer, porque às vezes eu esqueço. Tá bom? Então, primeira parte do vídeo vai ser esse ponto aqui, tá? Depois, logicamente, que eu vou fazer é, esse daqui, é um outro ponto já, tá? Porque ela pegou vários pontos, né? Pra poder montar a blusa. Então, aqui é um ponto, aqui é outro e aqui é outro. Tá? E o ponto é intercalado. E esse ponto eu acho que ficou maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E é muito fácil de fazer tá bom então eu vou fazer o vídeo em partes tá eu sei que tem muita gente que não tem paciência mas eu preciso passar esse ponto aqui já tem na internet eu já vi pelo menos eu já vi em blusa antiga mas eu já vi tá eu acho que muita gente aí também deve conhecer esse ponto mas mesmo assim eu vou passar porque porque eu preciso falar pra vocês a quantidade de correntinhas né e aqui tem mudanças porque tem aumentos que eu fiz então eu preciso realmente passar o ponto então mesmo que você já conheça dá uma olhadinha porque né se você querer fazer essa parte aqui pelo menos depois se você quiser mudar aqui você, é ficar critério também porque esse modelo normalmente dá para mudar dá para fazer de outras formas é só você saber aumentar né aumenta um pouquinho até certa parte depois você não precisa aumentar mais então aqui nessa parte aqui por exemplo eu aumentei até aqui depois eu não precisei mais aumentar porque aqui né o ponto ele também já ajuda bastante então eu aumentei até essa parte aqui tá depois eu não precisei aumentar mais tá bom bom como eu já tenho a pala aqui pronta tá eu vou fazer um pedaço pequeno assim tá mas eu vou falar para vocês a quantidade exata de correntinhas que eu fiz a minha pala, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 165 correntinhas, ok? Então, é só fazer aqui 165. Normalmente, não precisa largar o ponto, não, tá? Para não ficar grande demais, ok? É só fazer assim: 165 correntinhas. Bom, feito lá 165 correntinhas eu vou vir aqui no primeiro tá eu vejo se não está torcido e prendo na primeira correntinha fazendo um ponto baixíssimo ok Faço as três correntinhas para subir aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá Faço duas correntinhas, vou pular dois no terceiro, vou fazer novamente meu bloquinho de três pontos altos aqui. Tá, dois e três. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois aqui no terceiro, eu faço novamente meu bloquinho de três pontos altos. Aqui 2 e 3 duas correntinhas, pulo 2 no terceiro, meu bloquinho de 3. Três, três pontos altos, faço duas correntinhas, vou pular 12 um, aqui no terceiro. Faço meu bloquinho de três, então agora já estou repetindo, tá? Fiquei aqui com dois espaços de duas correntinhas. Agora eu vou fazer um de cinco correntinhas cinco correntinhas. Pulo um, dois aqui no um terceiro, faço meu bloquinho de três novamente, tá? Aqui, agora eu vou fazer como eu acabei de fazer aqui, tá? Então, ó, feito assim: correntinhas, eu faço um bloquinho de três, duas correntinhas, pulo dois no terceiro, faço meu bloquinho de três, pulo dois, né? Faço duas correntinhas, faço meu bloquinho de três, e assim eu vou fazendo até o final, ok. Então, antes de continuar, eu quero dar uma dica aqui pra vocês. Vocês vão pegar uma camiseta, uma blusa que seja bom pra você e você goste daqui, tá? Então, para qualquer tamanho, tá bom, que você for fazer, você não sabe quantas correntinhas você vai colocar aqui no início, tá? Pro tamanho P, por exemplo, né? E essa blusa aqui é tamanho M. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar. Aqui assim. Essa é tamanho M, mas ela é um pouquinho grande. Ela serve pra mim, tá? Então, é a mesma coisa que o tamanho G, ok? Mesmo que fosse tamanho M, dependendo daqui, serve pra mim, né? O ruim, pra mim, é debaixo do braço. Então, olha só, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar bem aqui, ó. Bem onde tem essa costura, porque aqui não conta, tá? Então, bem aqui, ó. Você vai colocar aqui e aqui do outro lado a mesma coisa quando você for fazer a correntinha você vai medir ali tá dessa forma aqui ó então você sabe mais ou menos que tá bom ok aí você pode continuar fazendo esse ponto ele é múltiplo de 15 tá então você vai fazer 15 mais 15 mais 15 mais 15 né faz lá dobra a correntinha e coloca aqui assim dessa forma tá e lembrando depois ele vai fechar um pouquinho mais mas é só um pouquinho porque a gente vai pode fazer diminuição aqui para ele ficar mais fechadinho se você quiser mais aberto então você vai medir um pouquinho mais tá sempre um pouquinho mais depende do tamanho que você quiser aqui tá bom para o seu decote você quer mais decotado Você mede mais para lá você quer menos Igual uma camiseta, então, você vai marcar aqui, ok? Então, chegando aqui, olha só, deu certinho, tá? Tem duas correntinhas aqui que eu preciso pular. Então, eu vou contar aqui: 12 um, aqui na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto. Aí, eu já fico aqui no meio, tá? Então, a segunda carreira, faço uma correntinha aqui mesmo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse espaço onde tem cinco correntinhas e faço aqui um ponto alto, dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E novamente nesse mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Agora é só repetir: uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ok. Então chegando aqui eu fiz as três correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou entrar nesse espaço, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então daqui eu vou começar a fazer a terceira carreira. Faço um ponto baixo, 2 três, duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto, eu venho aqui nesse espaço faço um ponto alto, dois, três pontos altos: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou repetir novamente: um ponto alto. 2 e 3. Aqui no ponto alto, eu vou fazer novamente aqui, ó. Um ponto alto, no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto. Então agora é só repetir. Duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, 2 e 3. Faço duas correntinhas e vou repetir exatamente do jeito que eu fiz aqui, ok? Chegando aqui no final, eu fiz as duas correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou caminhar até aqui no seguinte, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a quarta carreira. Tá? faço duas correntinhas aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto alto no seguinte dois no seguinte três quatro cinco seis pontos altos eu venho aqui nesse espaço vou fazer um dois três, quatro, cinco, seis pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto alto e vou repetir novamente um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. OK? Vai ficar assim. Tá? Então agora é só fazer duas correntinhas, pulo um ponto baixo, venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui no ponto alto, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, OK? Seis pontos altos aqui. Aqui nesse espaço, seis pontos altos. E aqui do outro lado, a mesma coisa, seis pontos altos, ok? Então, aqui para terminar minha carreira, eu estou aqui, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto baixo. E vou fazer meio ponto alto aqui, ok? Então, eu vou começar daqui. Uma, duas, três correntinhas. Bem aqui no ponto alto do leque seguinte, tá? E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou pular um vou no seguinte, e vou fazer aqui meu segundo ponto alto, tá? Faço uma correntinha, pulo um, pô no seguinte, e faço meu terceiro ponto alto, uma correntinha, pulo um, e aqui no seguinte, meu quarto ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou aqui no seguinte, fazer meu quinto ponto alto, tá? Feito isso, eu faço duas correntinhas, venho no seguinte, e vou repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, meu segundo ponto alto. Uma correntinha, pulo um, e faço aqui no seguinte, meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, faço meu quarto ponto alto. Uma correntinha por um, quando eu for fazer o quinto aqui no último, eu vou fazer um ponto alto sem terminar, dou uma laçada e já passo para o próximo leque, aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto alto sem terminar e arrematando. Então, aqui eu já conto como um tá? Então, é só fazer isso: só pular um e fazer o ponto alto, pular um e fazer o ponto alto. Então, aqui já são três. Aqui 4 e 5, faço duas correntinhas aqui no seguinte. Começo novamente. Um por um, vou no seguinte: 2, 3, 4, e aqui no quinto, um ponto alto sem terminar já pego o primeiro aqui do outro lado um ponto alto sem terminar e arremato e começa tudo novamente não tá bom até o final então aqui olha só eu tenho um dois três quatro pontos altos tá fiz aqui uma correntinha então para começar eu fiz as três correntinhas tá aqui ó tá vendo nós três correntinhas depois logo eu peguei aqui no leque seguinte então, eu vou pegar aqui assim, ó, dessa forma, tá? E faço aqui um ponto baixíssimo, ok? Então, agora eu vou fazer a sexta carreira. Faço aqui uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, aqui, eu faço um ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, tá? Que já tô aqui no outro leque tá no espaço seguinte no primeiro espaço faça um ponto baixo aqui no seguinte vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo lugar dois então aqui no seguinte no espaço seguinte faço um ponto baixo e aqui no mesmo lugar mais um tá aqui no seguinte novamente um ponto baixo e aqui mais um ponto baixo então aqui eu fiz um ponto baixo bem no centro aqui no primeiro espaço apenas um seguir fazendo um dois três três espaços contendo dois pontos baixos cada tá então aqui onde tem as duas correntinhas que é bem o centro aqui tá eu vou fazer um ponto baixo dois e três agora é só repetir então um dois três nesses três espaços eu vou fazer dois pontos baixos aqui em cada um aqui uma vez duas e aqui três vezes tá aqui no próximo espaço que é o primeiro espaço eu faço apenas um ponto baixo aqui no centro um ponto baixo e aqui eu vou repetir né no primeiro espaço um tá bom então agora é só seguir fazendo desta forma tá então aqui para terminar eu venho aqui no último espaço faço um ponto baixo vem aqui no ponto baixo faço um ponto baixíssimo então aqui na sétima carreira eu vou começar a fazer o aumento tá então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas para dar altura, tá? E mais uma de espaço, vou dar duas laçadas, tá? Aqui eu vou fazer assim: eu vou pular um ou no seguinte, e faço aqui um ponto alto duplo, faço uma correntinha. Dou duas laçadas, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço. Dou duas laçadas, pulo um, vou no seguinte e faço aqui um ponto alto duplo, tá? Faço uma correntinha. Dou uma laçada, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto uma correntinha de espaço, pulo um, o seguinte e faço um ponto alto. Então agora eu vou repetir ao contrário, tá? Faço uma correntinha, duas laçadas, pulo um, o seguinte e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, pulo um, o seguinte e faço aqui um ponto alto duplo uma correntinha, mais uma vez. Pulo um, no seguinte faço um ponto alto duplo, tá? Então aqui eu fiz dois pontos altos normais, tá? Aqui. E aqui eu faço três pontos altos duplos. Faço uma correntinha, vou dar três laçadas, vou pular um, vou aqui bem no centro tá vendo bem no centro tá e faço um ponto alto triplo então agora é só repetir da mesma forma aqui essas correntinhas equivalente a ponto alto triplo três pontos altos duplo pulando uma correntinha e fazendo uma correntinha de espaço aqui dois pontos altos normais tá e aqui novamente três pontos altos duplo e um ponto alto triplo Bem no centro, aqui ó, ok. Igualzinho aqui da minha peça, vou mostrar aqui melhor para vocês. Olha só, vai ficar assim, tá? Vou virar aqui que tá de ponta cabeça, né? <risos> Olha só, tá? Ok. Então, chegando aqui, eu fiz um ponto alto duplo. Meu terceiro e fiz aqui uma correntinha tá então aqui eu vou contar a correntinha daqui pra cá que fica mais fácil um e aqui no segundo eu faço um ponto baixíssimo tá faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo então eu vou fazer a oitava carreira tá então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto tá assim um no espaço um aqui no ponto um no espaço e um aqui no ponto bom chegando aqui falta um espaço eu faço um ponto baixo e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou fazer a carreira 9 a carreira 9 também tem aumento tá então aqui eu vou fazer três correntinhas vou pular um vou no seguinte e vou fazer um ponto ver um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo um, vou no seguinte e faço novamente meu ponto V, tá? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo um, vou no seguinte e vou repetir. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Esta carreira. Então chegando aqui, para terminar, eu venho aqui no mesmo ponto onde eu iniciei tá? Faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, uma, duas e aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, completando aqui o meu ponto V. OK? Agora eu vou fazer a carreira de número 10. Duas correntinhas. Eu vou pegar aqui no ponto alto, tá? Faço um ponto alto sem terminar. E novamente mais um ponto alto sem terminar, e arremato duas correntinhas. Bom, vocês têm uma opção, né? Entre um ponto B e outro, vocês podem pegar assim, dessa forma, tá? E fazer aqui os três pontos altos fechados juntos. Mas eu vou fazer dessa outra forma. Eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Então, eu passo a correntinha, o ponto alto. E aqui no próximo ponto alto, eu faço três pontos altos, fechados juntos. E faço as duas correntinhas. Essa carreira somente vai ser assim, tá? Então, olha só novamente. Eu pulo uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto seguinte, do próximo ponto B, eu faço três pontos altos, fechados juntos. E duas correntinhas, bom, chegando aqui, eu fiz as duas correntinhas. Eu vou pegar assim, dessa forma aqui, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Então agora a gente vai fazer a carreira 11, tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha e vou deixar ela assim, meio que larguinha, tá? Aqui no espaço eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, uma correntinha. Vem no próximo espaço e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, uma correntinha de espaço. No próximo, faço dois pontos baixos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então, eu vou terminar bem aqui, ó, naquela primeira correntinha que eu fiz aqui, ok eu faço um ponto baixíssimo então nós fizemos até aqui tá então no próximo vídeo eu estarei fazendo esta parte aqui tá bom então é isso se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau